Nós, da Solidária, estamos muito felizes em estar aqui no estádio Newton Santos, com o nosso parceiro Botafogo, parceiro de vários, vários anos. É um trabalho que a gente desenvolve com as crianças e jovens dos projetos do Rio de Janeiro e Minas Gerais, promovendo o futebol como ferramenta de inclusão social. fomos ao campo, fomos à sala de entrevistas, a... tivemos um lanche e agora estamos aqui no treino esperando os jogadores saírem e isso faz parte de uma parceria Botafogo-Onda Solidário da ONG e nós estamos muito felizes de estar aqui dessa de oportunidade e vamos fazer muitas coisas juntos aqui com o Botafogo também. Onda Solidária, a gente pode aprender coisa nova, saber o que é certo e o que é errado e ajudar também pessoas, moradoras de rua e aprender várias outras coisas novas também e muitas coisas por aí também. Nós temos muito orgulho dessa parceria vencedora em prol do social entre Onda Solidária e Botafogo. A parceria que conecta nossas crianças e jovens do Rio de Janeiro e Minas Gerais com esse grande clube. Um trabalho com os jogadores, com a diretoria, com a equipe, de mostrar para as crianças e jovens que é muito mais do que um jogo. O esporte tem a ver com cidadania, inclusão social, educação e, claro, muita diversão. Então, muito obrigado, Botafogo Futebol Regratas, por essa linda parceria de sucesso e por nos receber tão bem. Oh!